E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o César e hoje eu vou estar trazendo para vocês um vídeo aí que vai pro quadro do meu canal Comentário Duplo Que é um vídeo que eu vou estar trazendo um pouco do jogo Killing Floor para vocês, dessa vez trazendo dois convidados especiais aí do canal Techspot O Danilo e o Laércio que estarão comentando aí sobre esse jogo, sobre o modo multiplayer E falando aí sobre ó, o que tem no jogo, as novidades do no jogo é, e etc, juntamente a mim, beleza? Vou passar a voz agora pro Danilo. Dá um oi aí pra galera, Danilo. <risos> Olá, tudo bem galera? Tudo bom? Tudo como vai você? <risos> César, você vai morrer aí, César. Então galerinha, é... queria parabenizar aí o canal do César por estar e agradecer por esse convite. Desde já. O jogo tá difícil. <risos> e também aí eu vou passar a voz pro Laércio aí para ele estar também se apresentando. Daí né? a gente já começa a falar do jogo e tal. E as suas atualizações estão saindo sempre. É isso aí galera, Stronda XXT, Larcio aqui, vamos falar Thank um pouco sobre... <risos> sobre o modo coop multiplayer do Killing Floor aí, né? A gente já tem uma experiênciazinha nesse jogo aí de alguns anos aí. Né, olha só que foda. Mas, mas é verdade. Jorge é, é verdade, verdade. cara. Tipo Quantos assim... anos? Vai fazer 5? Não, <risos> <Sim. risos> tá <risos> não. Tá bom, tá bom, oito. É, então. Ah. <risos> Então é isso, é, muito obrigado por você, ai, que bosta Então, vou falar um pouco aí. Tipo, o César pergunta pra gente e a gente responde que tal fazer assim? De boa, Lembrando de boa. que não é papo duplo, agora tá papo 3 né, tem três caras no servidor é, Não, mas são, são dois canais penetração, então... cara, você não tem noção né? penetração, <risos> frente de duas atrás Mas de boa, Nossa. de boa Mas então galerinha, o jogo, ele deu uma atualizada no Natal aí, trouxe algumas armas novas. É. E eu vou estar tá comprando ela. Qual é o objetivo do jogo? É você fazer waves, cara? Que nem... <risos> zumbis do Black Ops? É, só que, tipo assim... Uma coisa mais... Sei lá... Como, como dá pra explicar, cara? Tipo assim... O, o jogo, não é um jogo assim, se você olha assim, você não dá muita coisa pra ele, porque, tipo... É praticamente a mesma coisa, assim, porque, tipo, você começa lá e tem uma quantidade de zumbi, aí vai aumentando E você vai matando, vai adquirindo seus euros para adquirir armas e munição Só que, assim, é... esse jogo consegue tirar, sabe, um proveito legal, assim, do... dos respawns, assim Porque, tipo, nunca é a mesma coisa, cara, nunca vai vir uma série de zumbi igual, tipo, e... Isso que faz o diferencial aí de cada wave, de cada morda de zumbis e monstros e essas bosta toda aí. Pois é. E o mais legal desse jogo é que, tipo assim, foi um exemplo que aconteceu, tipo, tava eu tava jogando eu, meu cunhado, né, o Nelson, e tava o Lucas, que é um amigo nosso, um amigo meu e do Laércio, uhum. e tipo, tava oito bichos só, cara, e tipo, não, a partida na nossa, no nossa mente, assim, tava ganha, entendeu? Só que esse jogo, uhum. tipo, não adianta você falar, pode faltar um bicho só, e ainda você tem risco de morrer, porque tipo, a dificuldade desse jogo eleva muito, é, velho. A cada wave ok. os bichos vão ficando mais difíceis. Isso, cara, e tipo, vem muito bicho, cara. A gente tá jogando aqui no Hard, e na segunda hora na segunda veio sem bichos, no Hell Earth vem, vem... É, eu tô metendo 200kg <risos> de pistola e os caras não morrem. Então. E no Hell Earth, tipo, vem, vem muito... Fala aí, <risos> Então, no Hell Earth vem muito zumbi mesmo, então a, a dificuldade que a gente tá jogando aqui é a mais oh. mínima possível do jogo, sem brincadeira. Porque tem o beginner, né, que tipo, não tem graça você jogar, que realmente é um beginner uhum. total, assim, sabe? Mas o Hell o Earth, assim, e o suicidal, e o hard, assim, são os mais destacáveis, mais legais que você tá jogando, são os mais difíceis. Mas, tipo, a dificuldade desse jogo não adianta você falar, ah, eu vou vencer o jogo, que o jogo realmente. Tipo, não tem como você saber do futuro do jogo, cara. É muito foda, é isso que deixa o jogo muito divertido, cara. Sem brincadeira mesmo. Você não vai saber o jogo que vai estar de mal. Perdão, não, não entendi. as dificuldade de cada inimigo. O é um negócio meio aleatório. Isso, cara. Como acontece, por exemplo, lá no Call of Duty, só que eu. Ah, é bem mais difícil, cara, pode acreditar. Se referindo ao modo Survival, como se. Entendeu? Como vocês conseguem essas roupas diferentes aí? Tipo, de galinha, ah, arma diferente. É a faixinha ou é completando challenge no jogo? Essa roupa de galinha especial, eu consegui ela com, liberando proeza. Aparece, tipo, ah, é. é muito atualizado, dependendo de época, por exemplo, Natal, ah. é, Halloween, sabe? E daí uhum. o outro eu consegui no Halloween, se não me engano, algo do tipo. Não, não, não foi no Halloween não, velho. Foi foi foi foi foi, foi, foi. foi, foi, foi, foi. foi no Halloween, né? Foi no, no Halloween. É Hall aí, tipo, no, daí eu consegui no Halloween liberando as proezas, ele, ele geralmente dá 10 um, proezas pra você, você completa suas proezas e ganha o perk o, o sem precisar ficar comprando, entendeu? Hum. Tem perks uhum. que, que só dá com, com, com comprando, só que esse daqui eu consegui. Pensa né? é, é muito caro? Characters, car né? é o preço é muito caro? É, ah, na promoção fica tipo 50 centavos de dólar, mas geralmente é dois dólares. 2 dólares 2,99 né? É. Ou 2? É, é por aí, por aí Não, não lembro, não sei <risos> te dizer, mas é por aí Eu ah, percebi tá. que tem alguns mapas no jogo, que... Por exemplo, na primeira vez que eu joguei aqui fora, eu joguei no mapa do Portal Acho que é na ah, que Tem uns mapas também, que é, de outro, é do Half-Life, não é? Eu acho que o jogo é. Da... Não sei. É porque entenderam quando lança algum mapa novo, algum jogo novo, eles também lançam pro Kling pra ver. Tipo, o Klingfloor é um jogo bem atualizado, entendeu? Uhum. Então ah, é eles vivem lançando bem... novidades. Eles vivem é, lançando tipo, novidades, meu. Pra não ficar uma coisa muito maçante, né, velho? Tipo assim. É, o. Eu... Realmente eu quero o jogo jogar é. A mesma coisa, matar matar de... monstros na wave. Aí é exatamente. Apesar, apesar de tudo, o jogo é limitado. Você completou as seis, seis seis waves. Você completou. As seis classes no level 6 aí, depois realmente não tem mais o que se fazer, a não ser matar monstros e liberar as proezas. Liberou, você zero o game, entendeu? Basicamente, então daí fica uma coisa maçante mesmo. Por isso que gente de... o jogo. Mas depois, é bom que é um jogo multiplayer, assim, que você chama os amigos e joga a mesma fase diversas vezes, assim. Não, que... Claro, e as dificuldades, né, cara? É muito, ó, a gente, ficou tipo, tentando fazer, tipo, finalizar esse mapa aqui no na dificuldade suicidal. suicidal, não sei, É. nossa, bastante tempo, e, tipo assim, é, a gente demorou muito tempo, cara, a gente deu muita risada, cara, mas a gente conseguiu, não então não é uma coisa assim que é tão fácil, assim, a gente morre e, e tenta de novo, e cada partida é... demora uns 40 minutos, cara. Cada partida, como assim? É, cada... cada partida, se assim, você chegar na wave 9, 10, dependendo, uhum. é uns 40 minutos. É. é um... Isso matando rápido, porque e, às vezes a gente ficava uma, uma hora e vinte até, cara, é. jogando aí, querendo tentando zerar o mapa, quando você ele tava lá, faltava três bichos e nós morria. Isso que é frustrante, cara. É, mas mas as isso, as isso que deixa era... o jogo legal. Mas é, é, até que é bom mesmo, Melhor muito fácil é Esse é um negócio meio chato você matar matar matar matar e pontos ele é bom que tem um pouco de dificuldade para é e tipo Quanto assim matar. eles eles colocaram a dificuldade nova no jogo porque só tinha até o sensorial lá aí colocaram é. o lá. isso ano retrasado, acho. isso no isso No Natal mesmo. do no morrer Natal o ele tá morrendo fácil, porque o quantas, ele tá quantas zero hein? Sim, Oi? Quantas dificuldades tem, mais ou menos? Quantas ah, dificuldades tem, mais tem... ou menos? tem cinco, Beginner, Normal, Hard, Suicidal e Hellworld Beginner, Normal, Hard, Suicidal e Hellworld Isso Beginner é totalmente beginner, totalmente de homem Agora normal já é pra level 2, assim, sabe? Agora uhum. o Hard é pra level, pra level 3, pra cima, e olha lá, porque se você não saber jogar no Hard já complica pra caramba, cara. Não, depende isso, isso também do level... player, né cara. É. Se o cara já Agora... tiver um pouco de experiência, já não, não apanha muito. Sofre tanto, isso. Só que depende do perk. O perk mais forte que tem, ele é o suporte especialista, porém ele leva muito dano. É uma das classes que mais leva dano. A classe que menos leva dano é o médico e o berserker. Porém são, são umas classes que demoram mais pra upar, entendeu? Uhum. Pra você, vocês. A Cavalidade de armas assim, você maneira também? Tem bastante arma, cara. Ah, e direto eles e... lançam armas novas. Como já lançaram aí algumas é, armas. Agora, esses esse tempos atrás aí lançaram tipo, três armas, né? Não, lançaram todas as classes. Pra que todos. tipo de ah, é arma, por exemplo? Arma, arma conhecida, assim, de verdade, sim. ou eles inventam algumas armas? O Husky, o Husky é esse bicho que solta fogo. No, para Firebug, por exemplo, lançaram uma arma que é do Husky, entendeu? Uhum. É, se, se chama Husky Fireball. Que é muito legal, cara. Porém, ela não tem uma potência tão boa assim, entendeu? Uhum. Eles lançaram também a Magnum para Sharpshooter. É uma 12 automática para suporte especialista. Uhum. E assim Uma metralhadora para é bomba, né? Pra... Isso. Uma M4 pra bomba, porque realmente é difícil sobreviver de perto com, com demolitions, né? Uhum. Só que Bom, ela, é pra, é, ela é pra comando também, não é? Sei lá, pra... Comando, pra... E, isso, é pra comando também. Se você tiver com classe comando, ele vira é pra comando. Porém, as bombas são caríssimas pra comando. Então compensa você comprar uma M4 de comando próprio, que não vem com bomba, por causa daí você gasta menos. Não, exatamente. Uhum. Pra carregar o meu health, eu uso alguma coisa aqui? Tem alguma coisa que, que pra eu carregar? Que? O quê? O quê? Uso o quê? Aquele quê? Ah, tá. Ele enfia um telegebet aqui na. Na veia. Na bunda da vaca Pô, da onda. legal, velho. <risos> legal. Você sabe qual é a produtora do que ele for? I'm Triple R Interactive. A tecnologia é um real, acho que dois. E foi, e foi bem mais polida, né? conforme foi passando o tempo, os não, caras... exatamente. Foram... E esse, esse jogo aqui, na verdade, era um molde, né? Não era um jogo oficial aí, depois. Foi um molde que uma pessoa tava lá, tava vontade de jogar, ele simplesmente... Era um molde de que jogo? De... No era... Louisville. não, um real, Era um molde de que jogo? real! Tipo, a tecnologia real, entendeu? Pegou a tecnologia, bora fazer um jogo sim, sim. aí... Mas, mas era uma modificação de jogo. De nenhum jogo. Ah, tá. Nossa, morreu Era um Pô, morreu da, te da tecnologia, entendeu? Bom, uhum. O real que ela cede assim, modificar, pra você modificar mod o jogo. Mod não é, O mod tipo, não é o jogo oficial. Não é aí, assim, é... eu tô ligado, eles modificaram a engine. Real, ao invés de modificar algum jogo. Isso mesmo, isso mesmo. Então. Pô, vocês têm mais alguma coisa pra falar aí? Não cara, eu só tenho que dizer que eu recomendo esse jogo. Eu me divirto pra caramba. Tem muitas pessoas que não vão gostar, entendeu? Porque realmente às vezes fica chato, fica maçante, entendeu? Esse jogo não é pra se jogar sozinho, cara. Eu falo pra você. É, se você jogar é sozinho que... ele perde a graça, cara. É Mas é a da... gente você vai jogar sozinho é ridículo Isso, é ridículo! Tipo, Death Esse... for Dead, Dead Island... O jogo entendeu? já é, foi verdade, feito exatamente. pra sofrer, pra... pra... cara, tipo, já é... Cara, é, se eu falo com o single player, só pra cara, acabar... Você deixa só pra, pra não quer é. jogar aquele for... Aí você joga, porque o é um negócio... Single player é um, um negócio bem maçante mesmo. É. Mas tipo, a gente não falou nada, basicamente, do jogo ainda perto do que ele tem, entendeu? Ele tem muita coisa ainda... Mas eu acho que se a gente for falar tudo do jogo, eu acho que vai dar mais de 40, 50 minutos. O que, Por exemplo, só cite alguns perks aí. Os perks, a, a defesa, a fraqueza de alguns perks, entendeu? Cada Exatamente. monstro, pode e a... a tática de mapa e. Quantos que eles irritam, entendeu? Qual é o lugar certo pra ficar em cada mapa? Porque tem tudo Sim. isso no Climic Se você ficar em lugar aberto, por exemplo, você morre. Se você ficar em lugar fechado, que é muito estreito, você morre também. Tem ficar em lugar fechado. Que tipo, num corredor, entendeu? Que tem ó, um. cara cara esteja vigiando os dois lados. Senão daí é muito aí fácil. Tipo, aí onde você tá? Tipo onde o Lécio está, perto dos busão, perto estreitinho. Meio estreito. Eu aqui, calma aí, ele tá. Só que tipo, eu vou morrer. Ah, não, aquele, eu aquele lugar dele. que é, O tá, tá, tá sendo esmagado aí no <risos> <céu>. é, ó. <risos> O bom é pegar, tipo, duas pessoas. O lugar que eu tô agora aqui, ó. É pegar duas pessoas ali na frente, onde você tá vendo aquele cordão ali que é o coach, uhum. e ficar mais uma pessoa aqui matando, entendeu? Se for de suporte especialista. Agora já se for de Berserker, por ele ser mais rápido, é bom você ficar rodando, entendeu? E matando bichos, porque ele tem uma velocidade alta. Que nem o um médico também tem, o médico também é bem rápido. Uhum. Quando acaba... quando morre todo mundo, começa desde o começo? Começa, é, aí acaba. Aí volta desde a primeiro wave. Desde a primeiro wave. Wave. wave. Pô, então tem que tomar cuidado mesmo, que o negócio... Morreu começa, desde o começo Aí, ah, Mas fica, eu amiga... acho que se voltasse na mesma wave ia ser uma coisa muito sem graça cara. É, ia ser meio fácil também Muito sem graça mesmo, cara Mas jogar na última dificuldade e voltar pra primeiro William É, é isso Ixi. que aconteceu ontem, por exemplo, que eu tava jogando na, no Real Earth com um amigo meu lá De repente tava na Horda 9 lá, mano Por bobeira assim, sabe? Nossa, isso desanima <risos> Mas é mas isso, então, o bicho já deu uns 14 minutos já. Passa muito rápido o tempo que joga no King of Power, cara. É, então é, é isso aí mesmo. Isso então, aí que vocês tinham que falar do time for falar um pouco do jogo aí. Eu dou eu acho que nota 9 ou 8 pro jogo, entendeu? Eu não dou nota 10, porque por algumas coisas do jogo aqui ainda eu acho que não vou comentar, mas se um dia que a gente quiser comentar, a gente comenta. Mas eu acho que eu dou Sim. 9. Viu? <risos> 9 pela diversão que esse jogo proporciona e as risadas, né, cara, Porque... <risos> Sem dúvida 9. Ok, então é isso. E eu esse recomendo esse jogo. <risos> e é isso, galerinha. Então é isso aí, é isso aí que... Que o pessoal, que vocês queriam um, falar um pouco aí do Green Floor, é isso aí que, eu, acho que o pessoal também queria, resumidamente, fizeram para resumir um pouco do jogo pro pessoal que ainda não conhece quer jogar, que não sabe, tá indeciso se vai comprar ou não. Então já teve aí uma breve análise do jogo pelo Danilo Laesso aí. Então é isso aí. O vídeo está chegando ao fim. eu Espero vocês é, se inscrevam no nosso canal, no canal Techspot e no meu canal It Games. É, eu vejo vocês no meu próximo vídeo aí. Beleza. Beleza, cara. <risos> Valeu, obrigadão aí mais uma vez pelo convite e é isso. <risos> Falou, falou galera GGZ é nóis, SZ Valeu, falou Falou, falou.